Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a resenha para vocês da minha vassoura é, elétrica ou aspirador portátil ou é, aspirador vertical é, Cada lugar fala é, de um jeitinho diferente Mas é, eu vim trazer a resenha da minha, que eu amo de paixão, facilitou super a minha vida e eu vim compartilhar com vocês como eu sempre faço, os produtinhos que eu gosto, eu realmente trago aqui pra vocês conhecerem e atiçar a lombriga de vocês pra comprarem também. É, a minha vassourinha, eu comprei ela nas lojas Avan. É, a capacidade dela de reservatório aqui, ó, da sujeira, é de um litro. A minha outra era uma pouquinho menorzinha. E essa daqui é de um litro o vaso dela é 1250, é sempre importante, gente, vocês dar essa olhadinha no vass, porque se você catar uma de 800, ela já não vai fazer o mesmo trabalho que essa daqui de 1250. Aí você vai falar, Bianca, a minha não presta, por que a minha não pega sujeira? É esse motivo, então sempre presta atenção no vass. Aquela vassourinha que é de aspirar, é, água e pó, ela é mais forte Aí tem gente que fala Ai, Mas ah, eu senti bastante diferença Nenhuma na outra Por causa disso, gente A água, ela vai ter que ter mais força Então ela é um pouco mais forte, sim é, Mas essa daqui é, Dá pra, pra, pra limpar a casa tranquilamente Tapete, estofado de sofá Estofado de carro Tranquilamente, ela suga tranquilo Lógico que aquele de água e pó É melhor, né? Mas é, essa daqui eu amo de paixão. Ela pega batata palha, caixandinha de, a derruba. Ela pega bolacha, arroz, que toda vez que a gente vai comer é aquela sujeira aqui em casa, vocês não tem noção. E ela me ajudou muito nessa parte, porque ela acaba de comer, eu já vou lá, ó, já aspiro e tô tranquila, não tem, pisa, é, não tem sujeira no chão pra ela ficar pisando ou pegando de volta, colocando na boca. Então, me facilitou muito nessa parte. E também, a criança, a gente sabe, né? A gente junta a sujeirinha, eles fazem questão de ir lá sapatear onde a gente juntou, na hora que vai voltar com a capazinha, já tá tudo sujo de novo. Então, isso também é super um ponto positivo nela, porque aí a gente não precisa, não precisa ficar com vassoura, não precisa ficar com pá, ela já, já facilita nessa... Nesse, nesse requisito também. E, gente, pra quem tem animal de estimação dentro de casa, ela é perfeita. Pelo dentro de casa não fica, porque ela é super prática. Ela existe até essa esponjinha aqui, ó, que é pra ajudar na, na remoção dos pelos. Então, vem três, três bicos, né? Esse aqui, que é pra, pra pelo, cabelo. É bom passar em, em tapete. Essa daqui é pra estofados essa aqui é para estofados e essa daqui é para os cantinhos do sofá cantinho de para carro para as minhas cadeiras eu uso bastante também e vem essa daqui que é a, o aspiradorzinho mesmo vassoura né que é super super baixinha assim ó então ela pega bastante a sujeira não deixa a sujeira para trás e ela, ela fala que é 2 e 1, um porque ela tira essa parte aqui e fica pequenininha, fica portátil. Então, é onde que você tem a facilidade de limpar carro ou, ou o sofá, o que mais? O fio dela é bem grande também, e dá pra usar... Eu uso, eu coloco no meu quarto, eu consigo aspirar o meu quarto e o quarto da Xandinha. É... Deixa eu ver o que mais. Ah, o filtro dela é super fácil de limpar. Vou mostrar pra vocês depois o filtro. Super fácil. Eu sempre uso essa escovinha aqui pra tirar a, a, a sujeirinha que, que fica no filtro. Mas dá pra ficar batendo. Eu bato também quando eu tô com pressa, assim... E é importante sempre estar fazendo a limpeza desse, desse recipiente, porque ele é para um litro, cabe bastante poeira. Mas, quando começa a ficar muita poeira ali naquele, naquele filtro, ela perde um pouquinho a potência dela. Então, é sempre bom estar fazendo a manutenção da limpeza, para que ela sempre esteja aquela potência máxima dela, para conseguir limpar tudo que a gente deseja. É, o que mais? Ah, eu comprei ela na van... Eu paguei 150 na promoção, hoje ela tá em torno de 200, 250 E é super boa, a gente, pode comprar sem medo que vocês vão amar de paixão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu ver, deixa eu mostrar o bico, ó, que eu acho que não, que não focou. Deixa eu ver. Pra vocês verem como é fácil ó, ela, tem, ela fica de pezinho sozinha Não precisa não, encostar em parede Não precisa fazer nada Ela fica encostadinha de pezinho assim Não cai O fio dela, ó, dá pra gente enrolar Ela já tem os lugarzinhos certinho pra gente enrolar aqui Vou soltar Essa parte, gente, dela de, de segurar é muito confortável Eu tinha uma outra que ela era mais fininha é, Não era ruim, mas essa daqui é bem mais confortável Vou mostrar aqui, ó Aí você tira a travinha, tem uma travinha aqui, você aperta a travinha, tira, ó. Aí ela fica menorzinha e você troca o bico. Vou colocar essa aqui, que é a segunda mais usada. Aí, ó, dá pra limpar tudo certinho, super fácil. Ela tem, ó, essa travinha aqui pra tirar ela, ó, que facinho. Aí aqui... Aqui tem o filtro, Deixa eu... ó, aqui tem o um filtro, ó como é fácil de tirar, gente, tá vendo? Esse filtro aqui, ó, ele é o que a gente tem que fazer a limpeza dele, eu até dei uma limpadinha pra mostrar pra vocês, mas se ficar muito sujeira aqui, ela vai perder um pouquinho da, da potência, mas é super fácil, rápido de limpar, não tem importância nenhuma, eu que tenho bronquite, rinite, tudo isso da vida, gente, isso aqui foi uma, uma benção, porque não levanta a poeira quando a gente varre, né? É só aspirar, acabou, já era. Então, facilita muito também, é bom pra quem tem é, bronquite também, alergia de poeira, porque vai te facilitar, vai te ajudar pra caramba. Eu vou deixar agora uns vídeos aqui com vocês, que eu vou limpando aqui durante a semana, pra convencer vocês do que eu tô falando, é realmente, de verdade, que é top é vassourinha ó, o modelinho lá. Essa parte, ó, a gente É muito boa De segurar, ó porque ela é super confortável, a minha antiga era mais fininha, essa, essa parte aqui de segurar, essa parte. fique em pé, ó, sozinha, eu vou, ela já tá ligada, eu vou colocar na tomada pra vocês verem a pressão, a força que ela tem na hora que a gente liga, pra você ver que ela realmente é forte. Esse é o barulho dela. E tá aí, ó. Ó, essa daqui é algumas das sujeiras da ó, que a gente almoçou, vou mostrar para vocês. Uma levantadinha para vocês verem que realmente a sujeira sai não fica debaixo do, do da vassoura tá aí E aí, assistir os vídeos? Consegui convencer vocês que realmente funciona? Espero que sim, espero que vocês comprem. Comprem também aquela com a, que é de água também, que eu não tenho, né? Mas se essa aqui é boa, imagina a outra, que é a, o, o meu projeto, meu próximo projeto é comprar ela porque essa aqui eu super amo, então imagina com água que a Xandinha derrubou o tempo inteiro. Gente, quem tem criança sabe, é muito difícil manter a casa em ordem, e a minha graça de Deus, isso aqui tá me auxiliando muito e tá dando super certo. É, espero que vocês comprem a sua, testem e comentem aqui no meu vídeo, fala Bianca, gostei, realmente é isso mesmo, e... E quero ver todo mundo satisfeito igual eu fiquei com a mim, então pode comprar essa aqui sem medo que vai dar certo. Eu vou deixando o meu vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, comenta aqui, deixa seu like, compartilha, que eu vou ficar super feliz. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!